Então, mano, como é que estamos? Mais um? muito tempo. Mano, eu vou sair agora porque tu faço mal das opiniões redes sociais. Mano, para tu me brincadeira, não foi nada a ser. É? É, um é, me a ligar, não é? isso. é um bocado isso é, mas o resto, mano, para brincadeira. Isso é um bocado isso é uma conversa com ele. Mas, não vou ter conversa com ele, abri Estou. não, não faças isso mais uma é, Olha, então. eu não me identifico muito contigo, mano. Está-se bem, olha outros, pronto. Por vezes, se perdermos dois minutos de do nosso tempo e refletirmos sobre as nossas atitudes, podemos verificar que causamos elas nas pessoas sem as vermos. Vou fechar os olhos e amassar este coração todas as vezes que me senti ofendido. Agora, vou abrir os olhos e desamassar o coração. Imagina as mazelas que essas ofensas fizeram por ti. Achas que o coração algum dia vai voltar a ser o mesmo?